A Engenharia apresenta a segunda parte do especial sobre o Laboratório de Energia Solar. O professor Arno descreve cada um dos modelos de painéis para a geração de energia e fala sobre os estudos que o LabSol realiza. O que nós tínhamos visto antes era um módulo monocristalino, e um que eu mostrei com células maiores é chamado de multicristalino, mas ele é basicamente igual, ele é cristalino também de silício, mas feito com apenas, não é um único grão. Nem todos os átomos estão orientados, mas basicamente é a mesma coisa. Aqui já são módulos diferentes. Esses módulos, por uma questão de nomenclatura científica, se chamam de segunda geração. É o nome, A primeira geração seriam os cristalinos. De segunda geração são esses módulos chamados módulos de filmes finos. Na verdade, o que eu estou segurando aqui na mão é um vidro. É um vidro duplo, inclusive, ele tem na parte de trás também é vidro. Nem todos são assim, alguns têm um, um plástico atrás, como no caso do monocristalino. Mas também tem os cabos aqui, o fio. E esse módulo aqui, ele é fabricado com um telureto de cadmium. É, na verdade, quer dizer, é um outro material que não é silício. E esse, esse é fabricado, esse aqui no, no caso é um módulo dos Estados Unidos. Ele não tem aquela moldura, que, não, né, que outros módulos como esse que está aqui atrás tem uma moldura de alumínio. A moldura ajuda a instalação, mas alguns módulos são fabricados sem moldura para poder instalar mesmo numa mesma esquadria de janela ou mesmo, mesmo no telhado ele pode ser instalado também sem a moldura. E esses módulos eles são constituídos de mais células, são células menores, mas em maior quantidade do que os módulos de silício monocristalino. Normalmente eles têm então uma tensão maior, são mais células em série e uma corrente menor, mas, de qualquer forma, é uma produção de energia. Esse aqui é de telureto de cadmio, e esse que está aqui atrás é, é um módulo, de, ele é chamado de dupla camada, ele é um módulo em que uma camada é microcristalino, de silício microcristalino, e a outra camada é chamada de silício amorfo. Então, esse módulo aqui ele tem silício só que a quantidade de silício que é utilizada é muito inferior ao que é usada nas lâminas de silício cristalino. São camadas extremamente finas, quase transparentes, inclusive, quando exposta o sol, ou, ou, digamos com uma certa translucidez. E estes módulos, então, gastam menos material, são mais baratos, em princípio, mas também, normalmente, têm uma eficiência um pouco menor. Então, como hoje em dia o mercado exige uma certa competitividade, acaba ficando assim que os produtos que têm menos eficiência também têm um custo menor, de forma que no fim das contas é muito parecido o investimento que se faz para fazer uma instalação de uma determinada potência. Então, esse módulo com moldura também tem um fio atrás de um plástico branco, é o de microcristalino. esse aqui é de cadmium, mas são dois exemplos de módulos de filmes finos. E aí que foge um pouco, esse aqui, esse aqui eu vou pegar aqui embaixo, é um módulo pequeno, mas esse aqui é monocristalino, então por que ele é menor? Simplesmente trata-se de um produto de menor potência, provavelmente para uma instalação menor, não para eu colocar numa casa, num telhado, mas uma instalação menor, que muitas vezes eu preciso apenas carregar uma bateria, então tem, tem essas células elas foram cortadas em pedaços menores, na parte de trás, da mesma forma que o outro, eles têm os, os cabos e o, esse plástico branco aqui chama, é um material chamado Tetlas, que resiste bem a intempéries, chuva, umidade, tem uma, uma técnica própria de fabricação, como todos os módulos, e, e a previsão. Tanto desses cristalinos, quanto desses, desses módulos de filmes finos, eles têm uma previsão de uma duração entre 20 e 30 anos. Hoje em dia, para esses multicristalinos, se fala em 30 anos. É bem comum isso. Os módulos que usam silício amorfo, eles têm inicialmente uma potência alta, mas que vai decaindo com o tempo, de maneira que em um ano ele perdeu cerca de 30% da sua potência original. Então, esses módulos eles são garantidos pelo fabricante no sentido de que, depois de 10 anos, eles estejam ainda produzindo bastante potência. Então, por isso que o módulo de silício amorfo, normalmente, se uma pessoa compra um módulo de 100 watts e vai fazer uma medida, é possível que essa medida da potência do módulo seja 130 watts, ele já tem uma potência a mais do que o fabricante está dizendo, porque esse módulo tende a, quando exposto ao sol, a perder, a perder potência, a perder eficiência, inclusive. Mas isso já está previsto, então o fabricante dá uma garantia de que mesmo assim, depois de 10 anos, ele teria uma potência um pouco menor apenas do que aquela potência nominal que foi entregue. Esses de teloreto de cardio já não tem tanta perda, mas também então, são opções diferentes que cada investidor ou cada pessoa que queira fazer uma instalação vai, vai buscar né? entre, entre custo, o custo de instalação, o preço né, total do sistema. Da parte da conversão térmica, o, digamos, o que mais se utiliza principalmente no Brasil. É a, é a utilização para aquecer água para banho. Quentar água em residências para banho. Mas também existe bastante aplicação, e bastante possibilidade junto à indústria. Produzir água quente na indústria ou mesmo aquecimento de outros produtos que não sejam água. E o que mais vende no mundo inteiro, apesar de que ainda não é fabricado no Brasil, são tubos como este. Esse tubo é um tubo chamado tubo, evacuado ou tubo com vácuo. E, e o tubo, ele, na verdade, ele é constituído, aqui eu tenho um tubo desses, fora da instalação, ele é constituído por uma dupla camada de vidro, como se fosse uma garrafa térmica, dessa parte de conversão, esses tubos, eles são os que são ah, chamados tubos evacuados, eles têm uma dupla camada de vidro, um vidro por fora e um vidro por dentro. Entre os dois vidros foi retirado o ar, então tem vácuo entre dois vidros. E no vidro de dentro, ele tem uma, uma chamada superfície seletiva. A superfície seletiva é esse material escuro que se vê, e aqui nesse tubo também se vê um mate material é, escuro que absorve a luz do sol. Mas ao mesmo tempo ele tem uma característica de não emitir radiação térmica. Isso por quê? Se eu pego uma tinta preta, por exemplo, também absorve a radiação do sol. Mas a característica da tinta preta é emitir muita radiação quando está aquecido. E esse tubo não, ele emite muito pouco, como se fosse um metal, apesar de estar... Então, é um material seletivo. Esse tubo exposto ao sol, sem água, sem, sem aproveitamento da energia dele, ele vai aquecendo e pode chegar, o tubo interno pode chegar até 200 graus, porque ele... Ele não tem perda por convecção, pelo fato de não ter ar ali dentro, entre os dois tubos. E também não tem quase perdas por radiação, pelo fato da superfície ser seletiva. É claro que, ao colocar água ou outro material que retire calor, não vai chegar a temperatura tão alta. Então, uma das aplicações desse tubo é utilizar ele cheio d'água, e essa água depois é usada para banho ou para aquecimento industrial. E uma outra aplicação seria utilizar esse tubo, mas com uma aleta interna e colocando uma maneira de retirar calor, isso aqui é chamado de tubo de calor, em inglês é heat pipe. Esse tubo de calor ele tem um fluido dentro e evapora numa temperatura normalmente em torno de 60 graus. Pode até ser água com, com, com baixa pressão. É algo que quando chega em torno de 60 graus ele começa a evaporar. Então ele funciona da seguinte maneira, ele fica inclinado, e assim eu estou mostrando o tubo inclinado agora com esse bulbo na parte de cima. E, e ao estar inclinado e receber, recebendo calor, o fluido evapora, tende a ocupar todo o volume, inclusive esse bulbo, e por aqui, por fora desse bulbo, passa água. E esse bulbo então ele é refrigerado, pela água que está passando, água quente, mas é mais fria do que o material evaporado. Então, nesse caso, o material condensa e por gravidade ele corre e escoa de volta. Então, num tubo como esse que está instalado aqui, ao lado, né? na verdade, um coletor solar tem vários tubos, colocariam vários tubos desse, mas num tubo como este, então, ao incidir a radiação solar, o calor é transferido por esse sistema do, do tubo de calor para dentro de um, de um cabeçote por onde circula a água. Então, esse aqui é um experimento. Né, que tem uma aluna de doutorado trabalhando aqui, no qual se circula água quente, controlada por um controlador de temperatura. Essa água também é medida aqui embaixo, temos um medidor de vazão. Esse medidor de vazão, então, mede qual a vazão que está circulando pelo sistema. Nós temos medidores de temperatura antes e depois do tubo. Vai ser feito também um sistema de aquecimento artificial com eletricidade, tudo isso é para fazer um estudo com muita precisão de qual é o desempenho de transporte de calor entre o tubo e esse cabeçote. Então, com isso se consegue aprimorar o sistema, ver em qual inclinação o sistema opera com mais qualidade, com qual vazão se tem uma qualidade de retirada de calor melhor. Ou seja, o trabalho que se faz aqui no laboratório vai pelo lado do desempenho, de tentar melhorar o desempenho, tanto de módulos fotovoltaicos quanto de, de sistemas de aquecimento, mas basicamente é, é o estudo de produtos que já estão no mercado, mas que poderiam ter alguma melhoria, e, poderiam ter, e é necessário ter essa parte de investigação para se conhecer como medir aquele equipamento e como tirar o máximo. Você tinha comentado sobre os módulos fotovoltaicos, módulo fotovoltaico, ele produz corrente em corrente contínua, né? energia elétrica em corrente contínua. E, essa, e o nosso sistema de consumo em casa é com corrente alternada. Então entre o módulo fotovoltaico e a rede, tem que ter um equipamento, que no caso esse vermelho que está aqui atrás, é um exemplo. Isso aqui é, é, um, é chamado de inversor. O inversor, ele converte a Energia elétrica de corrente contínua e energia elétrica de corrente alternada e também no nível de tensão que seja a rede. Então, se a rede é 127 volts em 60 Hz, ele já tem uma saída apropriada para isso. Então, para testar o inversor, é necessário submeter o inversor a diversas uh, situações. Esses inversores eles têm que ter muita segurança, eles têm que ter uma, uma característica de atender, por exemplo, quando... Quando falta energia, ele acaba se desligando também, apesar de que muita gente pensa que ele deveria ficar ligado, mas ele, ele se desliga, ele não pode suportar grandes variações de frequência que não deveria ter na rede, Isso significa é um indicador de defeito da rede, alguma coisa assim. Então, para fazer esses testes e ver se o, o, o inversor de fato está cumprindo com as normas, é necessário expor esse inversor a um sistema fotovoltaico, e no caso, muitas vezes de noite, ou um dia de chuva, é difícil de fazer esse ensaio. Então, por isso, essas fontes aqui, elas são, são fontes de corrente contínua, controladas por um computador. O computador acionado, a, a fonte, ele faz com que ela produza o mesmo tipo de energia que seria produzido por um arranjo fotovoltaico. E essas fontes, em conjunto, elas podem fornecer até 45 mil watts de potência, como se fosse um, um sistema fotovoltaico já de um tamanho um pouco mais robusto. Elas são interligadas, são controladas pelo computador, e é possível, a partir de um arquivo, fazer com que a saída da fonte, que seria a entrada no inversor, atue como... Eu posso simular, por exemplo, a passagem de uma nuvem. É como se, ao passar uma nuvem, diminui a produção fotovoltaica e eu posso simular tudo isso aqui no computador. Então posso submeter o inversor a diversos carregamentos diferentes. Para medir a saída, então existem alguns sistemas aqui com transformadores, ali tem outros né? Uma, numa caixa ali atrás, e esse aqui é chamado de um analisador de potência. Ele permite medir a corrente elétrica uh, na saída, a frequência, a potência que o inversor está entregando. Então, com isso se consegue medir qual é, de fato, a eficiência desse inversor, como que ele interage com o módulo fotovoltaico e como que ele atua. E mesmo se é capaz de medir inversores grandes. Esse aqui é um exemplo. Essa caixa grande aqui, esse, na verdade, isso aqui é um inversor de tamanho grande. Eu vou abrir a tampa isso aqui. aqui. Esse inversor faz parte de um projeto que a gente tem agora com a CE, de utilização urbana da energia elétrica em uma instalação que vai ser feita na nos telhados da, do centro administrativo, ali em cima da Secretaria de Educação. Então, esse inversor ele foi produzido em Porto Alegre por uma empresa, que é a CP Eletrônica, na verdade é é produto de um ex-professor da, da URGS, da, da eletrônica de potência, lá, o professor Carlos Porto, que, que saiu da URGS e montou uma empresa, mas que agora foi transferida, essa, essa empresa agora é da, da, da multinacional Schneider. Mas todo esse projeto foi feito por engenheiros, aqui em Porto Alegre, e, e esse é um inversor, é um equipamento eletrônico que converte corrente contínua em corrente alternada, conectado à rede, e inversores como esse, em 10 unidades dessas aqui, cada uma de 50 kW, então totaliza 500 kW, vão ser instalados no centro administrativo. Esse inversor ele veio aqui na universidade para testar, para ver a qualidade dele, eficiência, modificações que devam ser feitas, então ele ficou aqui para estudo. Né? Então com o equipamento aqui nesse laboratório de inversores se consegue determinar essas... Essas grandezas.